Tá pronta? Quatro dias atrás fui chamada para mais uma ocorrência. Sábado à noite, mais um crime envolvendo a alta sociedade. Ficaria surpresa se não fosse tão comum. É como um script. Uma festa reúne os mais poderosos da cidade, e o corpo aparece num dos tipo. Os suspeitos. Professor Black, Senhorita Rosa, Dona Branca, Senhor Marinho, Coronel Mostarda, Dona Violeta. Cada um deles suspeito por um motivo totalmente diferente envolvidos nisso até o pescoço. Felizmente, Após uma breve investigação na cena do crime, foi encontrada uma digital perfeita na arma usada. Mais fácil do que eu pensava. Quem fez isso deixou a arma para trás. Era só uma questão de tempo até descobrirmos quem cometeu o crime. A senhorita Rosa Van Parks foi presa pelo assassinato do senhor Fernando Antônio Pessoa. O crime ocorreu na sala de música. E a arma utilizada uma chave inglesa. Após uma breve averiguação no local, foi identificada uma impressão digital compatível com a coletada na mesma noite da... Meliante. Agora fora dos registros. Claro, deve ser muito difícil mesmo desconfiar de quem se ama. O amor cega. Essa foi a prisão mais difícil da minha vida, Carmen. Eu prendi o amor da minha vida.